Nós temos que ter a sensibilidade de poder comentar qualquer tópico, ou então ter a curiosidade de pesquisar mais sobre aquilo, não é? E eles não têm essa curiosidade, não têm. Eu, eu pergunto-lhe assim, ah, então, uh, por exemplo, quando foi na altura do, do Trump, e eu disse... Bah, como é que é possível este Bartolo estar à frente disto, Vê se claramente que isto foi comprado, que os votos foram comprados, aposto que deve ter matado 100 mil pessoas para conseguir estar à frente, que não acredito que, que, que não tenha sido, sinceramente. E um, é? eu estava a falar sobre isto, sozinha, estava tá a ter um monólogo, não tive feedback de ninguém. Eu assim, mas vocês já viram, já, e eles, ah, sim, sim, sim, sim, e eu, tu sabes quem é o Trump, tipo, ao menos, sabes? Ah, um de cabelo laranja, não é? Ou de não sei quê, tem imensa base. E eu, good luck for your career. Foi tipo do género, sabes? E eu, ai meu Deus, mal na cabeça. Não, é terrível. Eles os não querem saber. Não querem saber sobre nada. Imagina, não é, não é, que, não é que, que determinados tópicos façam de ti um, um bom profissional ou não. Não é isso que está em causa. É a curiosidade. É tu seres curioso pela vida, por tudo, por tópicos diferentes. Olha, Marco vem e ensinou uma coisa que foi, todos os dias aprende uma coisa diferente, todos os dias, para o resto da tua vida, uma coisa diferente. Nem que não seja a dizer bom dia em, sei lá, em alemão, estás a ver, sei lá, tens que aprender uma coisa diferente todos os dias, não... e eles não têm isso, eu tenho pena, tenho muita pena.